Gosta de pregar, o Senhor me levou para um texto que não é muito comum nós pregarmos, que está no Salmo número 65. E o tema da mensagem desta noite é Seja o um multiplicador da semente divina. Seja o um multiplicador da semente divina. Depois da sua casa eu quero que você leia todo o Salmo 65, e você vai ver que grandes coisas, que coisas tremendas tem o Senhor para fazer através das nossas vidas. São 65, no versículo 9, a palavra do Senhor nos diz assim, Tu visitas a terra e as refrescas, Tu as enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água, Tu lhes dás o trigo, quando assim a tens preparada, Tu enches de água os seus sucos, regulando a sua altura, Tu as amoleces com as muitas chuvas, tu abençoas com as novidades. Tu coroas o ânus da tua bondade, e as tuas veredas destinam cultura. Destinam sobre os pastos do deserto e os outeiros singem se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de trigo, por isso eles se regozijam e cantam. Amém? Você recebe esta palavra? Amém, Amém. Queridos, no evangelho é de Mateus No capítulo 13, versículos 3 a 8 Jesus fala que o semeador saiu a semear E o um semeador quando sai a semear Ele encontra quatro tipos de solo Ele diz que a semente caiu num solo Que era pisado A beira do caminho Ele diz que outra parte da semente caiu entre os espinhos, outra parte caiu entre os pedregais, mas uma parte caiu entre o lugar da terra fértil, o solo longo. É evidente que Deus não está falando de agricultura. É evidente que Jesus não nos trouxe nessa noite aqui para ensinar a gente a plantar batata, para ensinar a gente a plantar mandioca. Deus fala a respeito da sua palavra Quando Deus fala a respeito de sol Deus fala a respeito do coração Então tudo o que nós vamos ministrar a você nesta noite Não tem a ver com a produção agrícola Tem a ver com o seu coração Tem a ver com a semente bendita Que o Senhor usou para alcançar a sua vida Tem a ver com o que Deus quer fazer através de você Para que você seja um agente de transformação Cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Qualquer pessoa, meus amados irmãos, sabe que não basta jogar a semente na terra. aqui, amor. os tocos, ele precisa planejar, ele precisa corrigir a terra, ele precisa investir no solo mesmo antes de colocar qualquer semente tudo que vocês forem fazer neste lugar vocês precisam ter visão de longo prazo, porque senão vocês vão ficar focados em eventos e programas, e aí vocês e as pessoas Você precisa pagar o preço para ver a manifestação do milagre de Deus. Amém, Deus? Então, a gente vai aprender algumas coisas importantes aqui no Salmo 65. A gente vai entender algumas coisas que são essenciais e que Deus quer fazer. Então, nós já sabemos que tem quatro tipos de solo. Tem gente que não vai se o coração preparado Então se você tem pouco tempo Tem pouco recurso, tem pouca semente Onde é que você investe? Você vai onde o coração está preparado Então quando a gente entra num nível De ação com o Espírito Santo de Deus Se você deseja cooperar com Deus Nunca se acomode na vida cristã Porque Deus Te chamou para a santidade plena Deus nos chama Para algo muito maior Do que apenas um punhado de medo. ¿Qué? minhas mãos, aos meus olhos, isso é muito pouco, mas eu sei que o Senhor é um Deus grande, poderoso, então Senhor, eu te ofereço, unicamente, meu coração e as minhas mãos, usa a partir de hoje, para glorificar o Teu Santo Nome. Em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você não quer qualquer o Senhor com isso? Mas a gente precisa olhar e perceber algo tremendo. Deus está trabalhando para a eternidade. A Deus. Deus não está trabalhando para ter um negócio, uma igreja, um lugar, um espaço para um ano, dois anos, três anos. Não. A visão Eu fico imaginando e pensando Puxa vida Eu faleci com 32 anos de idade Filho pequeno Mas o que eu preguei, O que eu fiz no meu tempo Repercute na eternidade Não pense, irmão Não pense, irmã, Que é perda de tempo Servir ao Senhor, não é? Servir ao Senhor é a melhor bênção Que nós temos para esse tempo Porque nós estamos cooperando Com o Senhor naquilo que Percutir em toda a eternidade Para a glória do Senhor, aleluia. aleluia Glória seja o teu nome Jesus É assim que anda aposando Ouvindo e sendo obedientes a palavra Que vamos vendo grandes Transformações em nossas vidas Se você quer ver Grandes resultados Não tenha pressa Mas seja constante Se você quer ter Grandes resultados na sua Seja constante mãe. Porque crente Que não é constante Ele vive apenas de milagre Mas o crente Que é constante Ele vive da bênção contínua Eu gosto muito de contar milagres Eu Gosto muito de viver milagre Só que antes de você ter o um milagre Você tem um problema E tem um jeito de você viver Ter os milagres de Deus Sem ter muito problema a solução é essa quarta verdade que vem agora Os obedientes sempre serão fartos Os obedientes sempre serão fartos Veja o versículo 12 Fartura abertem as pastagens do deserto E as colinas se vestem de alegria Sabe o que Deus está dizendo? Eu coloquei você num lugar para você ser cuidado eu coloquei num lugar para você ser amado, eu coloquei você num lugar para você ser trabalhado eu coloquei você num lugar para que você possa somar, você possa ser um canal de bênção e você possa Talvez você realmente não tenha tempo para ser alguém que faça alguma coisa muito grande nessa igreja. Mas se você se dispuser a orar uma hora por dia por vidas, você está fazendo uma grande obra neste lugar. Se você se dispuser a ser fiel ao Senhor no seu dízimo, você já está fazendo uma grande coisa. Você sabe o que acontece? Quando Deus pega uma comunidade, às vezes pequena, mas de um povo fiel... E às vezes aquela igreja não teve dinheiro para pagar todas as contas daquele mês, porque mesmo na fidelidade daquele povo, a dificuldade foi tão grande que não tem o um recurso todo. Aí Deus pega um sujeito lá do outro lado da cidade e fala para ele, assim, ah, vai dar uma volta lá no um bom sucesso. Vai visitar alguém por lá, vai fazer alguma coisa, e quando ele passa em frente, o Espírito Santo fala para assim você tem um dinheiro parado lá, Mas Você não sabe o que fazer com aquele dinheiro. Aqui tem um ter uma obra você poder investir E o sujeito liga para o pastor Diz, pastor, não sei, eu não te conheço Mas Deus mandou o recurso é Deus, Deus. É Deus. Mas Deus só faz isso Quando a igreja é fiel Porque quando a igreja é infiel Deus não multiplica, irmãos Deus não multiplica o problema irmão. É interessante isso Quando a igreja é infiel Até preciso ter uma ideia, o pastor Se nós, pastores estivermos pecado e a gente vai orar por uma pessoa, Deus transforma a bênção e o problema Até isso Então quando a igreja é fiel, Deus transforma as dificuldades e Deus faz prosperar de uma forma tremenda Porque Deus quer nos ensinar o seguinte, não é o meu dinheiro que vale Não é o valor do dinheiro que vale, não é isso que é importante O que é importante é a fidelidade Fidelidade vale para Deus muito mais do que o dinheiro Fidelidade. Então, meu amado irmão, seja obediente, porque a obediência sempre trará fartura. Os obedientes sempre são fardos. Amém, Deus? amém, Deus? a amém. É Deus, os obedientes sempre oh, são fardos. Quinta e última verdade, as fãs se os irmãos quiserem subir para cantar conosco, podem subir. Quinta e última verdade. O fruto da palavra enche os olhos e traz alegrias, olha o versículo na mesa, os campos se revestem de rebanho e os vales se cobrem de trigo eles exultam e cantam de alegria quantos de vocês querem cantar de alegria? quantos de vocês querem exultar do Senhor? Pode estar apegado a coisas do passado. <risos> o nosso coração tem que estar apegado. que Ele coloca no nosso coração não são de recursos e coisas que as pessoas podem valorizar, mas é da nossa dependência dele de e do governo ah, é dele através da nossa vida, para que todos reconheçam que toda honra, que toda glória, que todo louvor e toda a majestade é dele. Ah, é. Vida cristã tem os seus estágios, mas Deus Escolheu você. Deus atraiu você neste lugar. Deus acolheu você neste lugar. E Deus satisfará você neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu quero um convidar você para juntos adorarmos ao Senhor. E depois quero orar pela sua vida, pela vida do pastor Jorge, pela mamãe, por esta igreja em no nome de Jesus. Vamos nos colocar em nome do Senhor. Amém. It's que é bendita em nome de Jesus nesta noite, Pai, o Senhor nos trouxe a este lugar nesta a esta cidade, meu Deus, porque aqui neste bairro, neste lugar, há vidas, ó Pai, que estão cedendo, há vidas que Deus quer usar cada um de vocês. Aqui há homens e mulheres Guerreiros do Senhor? Você é um guerreiro do Senhor?